Você sabe usar os poderes da prosperidade ao seu favor? Existem alguns segredos para se utilizar dos poderes da prosperidade direcionados às nossas realizações. Esse ano não vai ser sopa de lentilha, não vai ser calcinha colorida e nem sete ondinhas puladas no mar que vão resolver os seus problemas e trazer a sua realização. O ano está acabando, como todo bom bruxo, a gente tem que trabalhar corretamente as energias de prosperidade para trazer para o próximo ano uma energia de realização muito mais potente do que a que a gente trabalhou no ano anterior. Sendo assim, nesse vídeo eu vou te contar seis segredos mágicos que eu utilizo na minha vida pessoal para poder trazer prosperidade e realização, certo? Então assiste esse vídeo até o final. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e nesse canal a gente fala de magia e espiritualidade direto com um bruxo de verdade. Então, que o sol possa iluminar o nosso encontro. Nós temos a tendência de estarmos sempre sonhando e almejando coisas para o nosso futuro. A casa própria, o carro novo, um novo emprego, passar na faculdade, um namorado novo e tudo que a gente quer de novo e próspero para um próximo ano. Isso é muito normal. E já que um novo ano se aproxima, óbvio que a gente vai estar tá com essa ideia de querer coisas novas, porque todo o final de ciclo faz com que a gente pense e almeje ainda mais coisas para a nossa vida. E é nesse momento que a gente tem que usar toda essa vontade de tornar a nossa vida melhor, direcionada da maneira correta para que realmente a gente traga e colha as prosperidades que nós queremos. Nessas épocas de transição de um ano para outro, a busca por feitiços e rituais que facilitem a nossa vida e que tornem o nosso próximo ciclo mais realizado é muito grande e a gente tem diversas simpatias como comer lentilha na virada do ano pular sete ondinhas, usar uma cueca, uma calcinha de uma determinada cor para trazer aquela energia só que daí o que acontece? A gente faz toda essa caralhada de coisa e o ano seguinte se repete, nada acontece e daí fica aquela coisa de ah, nenhuma simpatia funciona, nenhum feitiço funciona, mas na verdade existem segredos por detrás de como se trabalhar a energia da prosperidade de nada adianta a gente Pegar um feitiço ou um ritual ou uma simpatia e colocar na virada do ano, sendo que durante todo o ano que se passa a gente não trabalha essa magia ao nosso favor, a gente não tem um mecanismo, um processo de trabalho para se alcançar e se atingir as metas que a gente deseja e é por isso que eu trouxe esse vídeo. Eu vou ensinar para vocês seis passos que eu costumo fazer dentro da minha realidade mágica e pessoal para poder alcançar os meus objetivos então são coisas que eu aplico dentro do meu cotidiano que funcionam e eu tô trazendo aqui para vocês para vocês poderem também colocar em prática dentro da sua vida estes conselhos mágicos mas antes da gente continuar se inscreve no canal para você não perder nada e ativa o sininho de notificação porque já deu para perceber que o conteúdo daqui é um conteúdo muito bom que vai aumentar ainda mais o seu conhecimento e o seu desenvolvimento rumo às suas realizações então, se inscreve, clica no sininho para toda notificação chegar na hora certa e vocês não perderem conteúdo nenhum que rola por aqui. Agora, vamos dar início às seis dicas mágicas que você precisa aplicar dentro da sua realidade para que as coisas possam ser concretas e a prosperidade possa fluir de verdade dentro do seu próximo ano. E a primeira dica é: tenha um objetivo concreto. Essa primeira dica fala sobre você ter um lugar para onde ir, um foco. Se eu não tenho um objetivo concreto, eu vou estar na zona cinzenta de não saber para onde ir e ir para lugar nenhum. Então a vida vai te direcionar para qualquer lugar. E nem sempre esse qualquer lugar vai te trazer algo positivo e vai ser um lugar bom. E quando eu digo para você, tenha um objetivo concreto, significa que se você, por exemplo, quer ser o grande master chef do Brasil, Brasil e não sabe cozinhar nenhum miojo, ser um Masterchef não necessariamente é um objetivo concreto, porque você não tem nem o básico, que é saber cozinhar. E isso não é minimizar o seu sonho, ok? Então você pode até ter a ideia como ser o maior Masterchef do Brasil, mas... Antes, se você não sabe cozinhar, você vai ter que colocar um outro pequeno objetivo antes, que é aprender a cozinhar, para que você possa, então, seguir até o seu objetivo concreto, certo? Então, você precisa ter na sua cabeça uma ideia de para onde você tem que ir. Se você não tiver uma ideia, você vai para lugar nenhum. E quando nós temos uma ideia um objetivo concreto na nossa cabeça, as energias ao nosso redor começam a fluir, porque a gente tem um pensamento, e esse pensamento cria uma fagulha, uma fagulha energética, uma pequena forma, pensamento de onde nós podemos ir. E essa pequena fagulha pode se tornar uma fogueira enorme de realizações e prosperidade, se você souber conduzir, energia para dentro dela, tá? E nós vamos então para o segundo objetivo, que é desenvolva planos menores pequenos objetivos para se chegar no objetivo maior. Lembra que eu falei pra você que se você quer ser um grande Masterchef e não sabe cozinhar o um miojo, você precisa criar um objetivo pequeno para poder te levar ao grande? É exatamente sobre isso. Quando eu tenho um objetivo maior e eu sei para onde eu quero ir, eu consigo observar trajetórias, caminhos que podem ser feitos e o que eu posso melhorar em mim para poder chegar até aqueles caminhos a partir do momento que eu tenho um objetivo dentro da minha cabeça eu consigo criar uma linha de direção para onde eu vou então se eu quero ser o grande Masterchef do Brasil e eu não sei cozinhar, eu sei que o primeiro passo é aprender a cozinhar Outra coisa muito interessante em ter pequenos objetivos é que a gente consegue desenvolver métricas do quanto a gente está evoluindo e do quanto a gente está se aproximando daquele objetivo maior. E aí a gente consegue frear a nossa impulsividade, a nossa insegurança e até mesmo aquelas pequenas situações que podem ocorrer ao longo do caminho. Quando a gente tem um objetivo grande e a gente quer ir direto para ele sem se preparar antes, a gente acaba batendo a cabeça não conseguindo, às vezes, realizá-lo ou mantê-lo. Por isso, quando a gente tem um objetivo grande e desmembra ele em pedacinhos, a gente consegue subindo de degrau em degrau, alimentando a energia do nosso pensamento, melhorando quem nós somos dentro do nosso plano físico, para quando a gente chegar lá, a gente não só ter como manter, mas também ter absorvido e conhecido muito mais coisas que vão fortalecer quem somos lá na frente. Então, objetivos menores são impulsionadores energéticos, para o nosso pensamento, para a forma pensamento que a gente está criando e ao mesmo tempo também são fortalecedores de nós enquanto pessoas que querem, que precisam conhecer e desenvolver na vida. O conteúdo está muito bom e para complementar ainda mais o que você está aprendendo aqui é só você me seguir no Instagram arroba Cedric Nightingale que lá tem muito mais conteúdo mágico que não tem postado aqui conteúdos diferentes do que vocês estão vendo aqui para aumentar ainda mais o seu conhecimento e o seu desenvolvimento mágico, certo? Então me segue lá, me chama no direct pra gente conversar. Ao longo desse processo de criar pequenas metas, né, pequenos objetivos para se chegar ao objetivo maior, tem mais uma muito interessante que complementa todas elas, que é aprenda coisas novas para que sirva de armas para conquistar e atingir os seus objetivos. Não é nenhum segredo que conhecimento é poder, então quanto mais coisas você souber dentro da sua área, que te permitam ampliar o repertório e te trazer mais possibilidades de tornar o seu trabalho é, ainda melhor, ou de deixar você ainda mais apto para atingir o seu desejo mais poder isso vai te trazer dentro do seu objetivo quanto mais você dominar as coisas quanto mais coisas você souber quanto mais inteirado dentro do conhecimento que possa envolver o seu objetivo, mais poder você vai ter para poder atingir a sua realização e prosperidade consecutivamente quanto mais conhecimento você tem mais facilidade você vai ter de observar e detectar futuros problemas antes deles acontecerem sendo assim você vai conseguir remediar e consertar situações que podem sim ser grandes prejudicadoras de você no futuro porque quanto mais você conhece mais você consegue ver a extensão das coisas. E quando a gente consegue ver a extensão das coisas, ver as coisas de cima, a gente consegue com maior facilidade manipular as coisas ao redor, né? E tirar da nossa vida problemas, energias e situações que no futuro possam ser prejudiciais. A outra dica é se mantenha conectado com as forças espirituais. E quando eu falo em forças espirituais, eu falo as forças que estão dentro das suas crenças. Nos deuses, nas energias, nas criaturas que você, do outro lado, trabalha e tem como facilitadoras e apoiadoras das suas causas pessoais. Quando a gente se mantém conectado com o sagrado, seja ele qual for sagrado para você, a gente cria em volta de nós uma redoma de segurança. Então, em alguns momentos que a gente se sinta mal, que a gente se sinta desgastado, que a gente se sinta triste, a gente tem um lugar seguro para poder retornar e se curar, e se reenergizar, e trazer de volta todo o ânimo e energia que a gente precisa para poder desenvolver os nossos projetos rumo à nossa realização e a nossa prosperidade. Sem contar que, quando a gente está em contato com o sagrado, a gente gera automaticamente uma energia de proteção ao nosso redor. Quando a gente está em conexão com essas forças, a gente amplia a nossa capacidade também de perceber situações e energias negativas, porque a gente mantém a nossa energia numa posição diferente da energia que é densa ou que é ruim, ruim entre muitas aspas, tá? Neste caso ruim para os nossos projetos, né? Energias sejam pesadas e contrárias ao que a gente está querendo trazer. E estando num, num, num nível energético diferente, a gente consegue perceber com mais facilidade também as energias de pessoas e situações que podem estar nos rondando. Então estar em contato com o sagrado, estar em contato com as energias é, que você entende como guardiãs e protetoras também são facilitadoras para você alcançar o seu sucesso e a sua prosperidade. Antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite. Agora você pode fazer parte da Revoada Rostinol, que é o grupo aqui do canal dos membros. Você pode ser membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como, por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai destacar você dos demais, principalmente nas lives. A gente tem live toda semana, onde tem leitura de tarô, convidados e muito mais. E quando você coloca a sua pergunta ali, ó, você é membro, destaca você pra mim eu consigo te ver com facilidade e te responder na frente dos demais, ou então você pode fazer parte do nosso grupo secreto, nosso grupo fechado, onde a gente conversa sobre magia e espiritualidade faz trabalhos mágicos juntos e a gente tem um contato mais próximo é muito simples, é muito fácil de participar, aqui embaixo do lado do botão inscreva, se tem o botãozinho seja membro, é só clicar ali escolher a categoria que melhor se encaixa pra você e fazer parte da nossa revista revoada e se você tiver no celular tem um link na descrição do vídeo é só clicar nele que você vai ser direcionado certo então vem fazer parte da nossa revoada próxima dica é proteja-se e proteja os seus planos pode ter certeza que se você se proteger e proteger os seus planos 200 por cento da sua vida vai estar tá mais facilitada quando a gente está desenvolvendo coisas e essas coisas elas estão funcionando por menores que sejam os passos a gente leva para as pessoas essa energia de felicidade e de realização e nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas que querem a nossa realização, que querem que a gente se dê bem, que querem que a gente tenha sucesso nos nossos objetivos sendo assim, energias contrárias começam a invadir o nosso ambiente invadir a nossa energia invadir os nossos projetos e eles podem dar muito errado por conta disso, tipo massa de bolo que desanda, se você não proteger você mesmo e os seus objetivos, você pode correr sérios riscos de perder essa sua caminhada rumo à realização e à prosperidade, certo? Então faça rituais, feitiços, magias de proteção para proteger você das energias negativas, dos pensamentos que possam te atrapalhar ao longo do processo e principalmente proteger os seus objetivos, proteja seus objetivos, proteja de más intenções, proteja de pessoas que estão querendo te derrotar derrubar ou te ver fracassado de alguma maneira, certo? Proteção realmente é um ponto essencial para se conquistar o que a gente deseja. E a sexta dica, última e não menos importante, é faça magia. Quando a gente tem um desejo, quando a gente tem uma vontade, quando a gente tem um objetivo, a gente gera energia pensamento. E a gente cria um corpo, né? pensamento do que a gente quer. E se a gente não direciona essa energia corretamente, a gente pode criar um corpo que desgasta a gente, deixa a gente frustrado e não leva pra lugar nenhum. Quando a gente trabalha magia, quando a gente faz feitiços, sortilégios e rituais para direcionar a nossa energia, a gente tem a certeza de pra onde tá colocando essa força e ela não se perde. Então, quando nós realizamos magias, feitiços e rituais com o objetivo de conquistar o que nós queremos, queremos, a gente direciona com maior impacto aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós estamos é, colocando como meta como objetivo, certo? Então, não deixe de fazer os feitiços as magias e os rituais tanto de proteção como de direcionamento trabalhe a magia ao seu favor, lembrando que não adianta só fazer magia, você precisa planejar, e é por isso que esse vídeo tem todos os passos para você tornar a sua caminhada mais próxima e realizada. E para os seus projetos de 2021, funcionarem, para os seus projetos do próximo ano funcionarem, chegarem lá e daí você poder falar putz ó, esse processo mágico deu certo, porque não adianta a gente só fazer as simpatias e não delimitar um plano, e não se proteger, e não seguir esse plano, e não realizar os feitiços que nos direcionem para eles, todas essas dicas são realmente sinceras e eu aplico dentro da minha vida pessoal, e elas funcionam muito bem, porque quando a gente une o pensamento, a gente une técnicas de organização, né a gente coloca dentro é, das nossas vontades, objetivos, mais a magia, as coisas acontecem. Não adianta nada a gente fazer um feitiço, um puta ritual e a gente não se mexer dentro da realidade. A gente esperar que o treco caia do céu, isso daí é inexistente, isso daí é coisa de filme, é coisa de, de série, é coisa de Hollywood, não é assim que a magia funciona uma magia bem aplicada, ela é colocada junto à estratégia e objetivo, então não se esqueça Pensa no seu objetivo, desenvolve o seu plano, o seu projeto em pequenas partes. Crie novas habilidades, novas capacidades. Entre em contato com o sagrado para ampliar ainda mais a sua sensibilidade. Se proteja, proteja seus projetos e faça magia. E você vai ver que você vai ser uma pessoa muito mais próspera e realizada no próximo ano. Qualquer dúvida que você tiver com relação a este vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo o amor e carinho do mundo para te responder. Muito obrigado por mais esse encontro e que o sol possa iluminar o seu caminho.